Shalom. Romanos capítulo 8, versículo 6 e o versículo 7. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. A mentalidade da carne é, aquela, é, é estar consciente dos cinco sentidos em ti, da dor aqui, do passado, te, da praga que te rogaram no passado. Do, da mágoa que você ainda guarda e coisas parecidas isto é mentalidade carnal leva à morte e ela é inimiga de Deus porque é teimosa esse tipo de mentalidade ela não se submete à lei de Deus qual é a lei de Deus? a lei do amor o amor diz para perdoar os que te fizeram mal orai pelos vossos inimigos e espere no Senhor mas essa mentalidade é teimosa, é carrancuda, é cheia de ódio. Ela precisa ser vencida, meu irmão, porque senão ela leva a morte, ma mata os sonhos, a esperança e depois então leva a pessoa mesmo uh, de forma literal. Não aceite ser guiada com esse tipo de me mentalidade, meu irmão. Mentalidade da carne é morte.